Hoje vocês assistirão a 10 vídeos assustadores, mas antes já vai deixando seu like, pois pelo algoritmo do YouTube, quanto mais você interage, mais um vídeo é recomendado na plataforma. E se você não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. O nosso primeiro vídeo foi registrado pelo canal Silêncio Obscuro. Na ocasião ele, junto de sua equipe, dirigiu-se a uma floresta que dá na casa de um velho maníaco, local onde o mesmo realizava rituais macabros com sacrifícios humanos. Tem senhor aqui ó, vou perguntar pra ele? Ô senhor? O senhor não, ó. Ah, tem um senhor aqui ó, vou perguntar para. Já no começo eles bateram de frente com o um homem de capa preta, parece que o homem não estava a fim de conversar, A gente já tá gravando um vídeo. Ô oh, senhor, não precisa correr não. Ué, cadê o homem? Não é senhor não, viado. Ué, Ué, sumiu, mano? Oh senhor. Sim, ele simplesmente desapareceu no meio do mato. Esse cara tá com facão alguma coisa achando que nós é... Ó galera, ó, não tem ninguém. Já na casa do velho do diabo, eles fizeram um círculo de sal para protegê-los dos demônios que supostamente assombram o recinto. Vamos ver. Nossa viado! que que é isso? Pelo amor de Deus, sei, vou correr, Parece que o fantasma do velho tentou transformar a casa no micro-ondas com carne humana. Então os nossos heróis bateram em retirada, pois perceberam que o diabo não tá brincando de ser diabo. Raza, tá tá vaza! O nosso segundo vídeo foi registrado por câmeras de segurança de uma garagem. Nas imagens vemos o que parece ser um Orbis muito fofinho pairando sobre o quintal. Repare que ele radia como uma mini estrela e se contorce como se fosse um microorganismo vivo. Bom, alguns internautas sugerem ser um espírito de vida que está vagando no local em busca de um zigoto recém-fecundado. Sim, é o um mundo espiritual em aparição acidental devido a uma falha ou uma brecha espiritual. Outros vão mais longe dizendo ser uma fada, mas e você o que acha? Os amigos estavam conversando fumando numa área de um hospital, até aí nada de mais, até um deles se retirar do local. Foi nesta hora que a câmera flagrou algo assustador pendurado no pescoço daquele homem. O vídeo que se segue foi registrado no Azerbaijão durante uma reportagem noturna na beira de uma ponte. E como se alguém tivesse ido até o local para pular, mas só foi a metade do corpo. Desesperados, a equipe correu e já dentro do carro, antes da partida, um rosto fantasmagórico e muito pálido como o de um defunto apareceu na janela. Não conseguimos uma conclusão acerca do que vemos, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. O homem havia levantado de madrugada para ir ao banheiro. Ele notou que alguém estava andando pelos corredores. Bom, esse alguém é sua filha. O problema é que ela não parece estar bem e está começando a deixar seu pai assustado. de olhos, a menina avançou sobre o seu pai e o fez parar no hospital devido ao susto. Mais tarde ela disse que estava apenas brincando, porém, o pai a quer bem longe por um bom tempo. Muitos dizem que animais não têm alma. Ou seja, depois que morrem, não vão nem para o céu, nem para o inferno. No vídeo que se segue, vemos um gato no que parece ser uma projeção astral. O que só seria possível se ele tivesse alma. Peço Celestial. Hoje em dia muitos estão se aventurando em exploração urbana, não se dando conta do perigo que correm. Muitos nem ao menos estão preparados psicologicamente com o que podem encontrar, mas mesmo assim insistem e o resultado vocês verão agora. O que é isso aqui? É lá embaixo, lá. Não, por Porteira burra hã? Ah? Nossa, mas hã? Ah? Nossa, mas diante da aparição assustadora de uma mulher de branco, o explorador quase teve um infarto. Que, que é isso aqui embaixo Porteira burra. Hã? Nossa, mas porra... <risos> Ainda aqueles que exploram florestas ditas mal-assombradas. De início, quem realiza esses desafios faz pensando apenas em fazer um documentário sobre o local. Mas o problema começa quando eventos fora do script roubam a cena. Muito braço. Muito braço. Lá estão os exploradores filmando a floresta, quando de repente eles capturaram uma criatura no fundo de um poço abandonado. Parece um velho com olho roxo reluzente, imediatamente eles pegaram suas coisas e se retiraram do local, mas até hoje os exploradores se perguntam o que era a coisa que se escondia no poço. Harry é Sanders é um velho eremita que vive em uma floresta na Finlândia e isolado da sociedade. Ele passa o dia caçando duendes. No vídeo ele contou que as criaturas sempre aparecem, mas logo se escondem quando percebem que estão sendo observadas. Um, eu só então ele foi a um local estratégico e filmou a sua retaguarda. Desta forma, em instantes, o um pequeno monóide se manifestou e foi flagrado sem saber que estava sendo filmado. E se essas imagens forem verdadeiras? Bom, eu quero saber a sua opinião nos comentários. Aí ah, eu passo High School está no topo da lista de alguns dos lugares mais assombrados do Texas. Essa é a foto da turma de 1985 na estante de troféus El Paso High. Todos na foto parecem normais, exceto por uma garota cujos traços são confusos e indistintos. A história conta que ela não estava ali na hora da foto, mas de alguma forma apareceu quando o filme foi revelado. Além disso, de acordo com a tradição, ninguém nem professores ou alunos conseguiram identificar a garota embaçada na foto. Alguns acreditam que a aparição seja uma jovem que faleceu ao saltar de uma varanda do quarto andar da escola. Outros viram a mesma figura fantasmagórica saltar da referida varanda desaparecendo antes de atingir o solo todas as vezes numa visão paranormal. Além disso, alguns alunos na foto disseram que não havia ninguém ali quando a foto foi tirada. Portanto, a verdade sobre esta possível fantasmagoria ainda permanece um enigma. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma criatura que lembra um lobisomem que teria sido morto e capturado no Ceará. Legendas e áudios diversos que acompanham as imagens citam cidades pelo Brasil e afirmam que o bicho foi morto na localidade. Bom, na verdade o que vemos infelizmente não é um lobisomem real, mas é apenas uma obra de arte feita pelo artista norte-americano Joseph Rob Koubashkai e se apresenta nas redes sociais como entusiasta dessa modalidade.